E aí pessoal hoje eu tô aqui no supermercado junto com vocês para poder te mostrar como otimizar seu tempo no supermercado né como você faz umas compras mais rápidas e ainda economiza eu já tô aqui no preso Nick. Tô aproveitando que o Prisunique tá em promoção, tá cheio de oferta e vou abastecer minha casa pro mês inteiro e também pro Dia das Mães, que já é domingo. E a primeira coisa que eu faço para vir pro supermercado, para utilizar meu tempo, é uma bela lista de supermercado, tá? Não venha pro supermercado sem lista. Porque se você vem pro supermercado sem lista, você acaba esquecendo alguma coisa que você precisava comprar, né? E não consegue se organizar na hora de fazer as compras. É muito melhor quando você tem uma listinha, você já separa por setores essa listinha e aí você vai fazendo o caminho do supermercado. E aí a ideia quando você entra no supermercado é para você começar já organizando seu carrinho e não ter problema depois na hora de colocar no caixa, é você começar por aquele setor lateral onde tem as bebidas, tá? As bebidas são mais pesadas, você coloca no fundo do carrinho. Vamos começar por aqui. E ó, tô vendo aqui algumas promoções, ó, e acabei de ver que tem até, concorra viagens a Rússia com tudo pago aqui, hein? Vou aproveitar, hein? Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, a ideia é que você coloque sempre as coisas mais pesadas no fundo né? Então você pode começar primeiro pela sessão de bebidas, depois limpeza e também todos os enlatados Essas coisas que são pesadas, tá? Deixa eu mostrar pra vocês Bom, vamos lá, eu vou brigar com o locutor, tá? Ó, aqui vou falando pra vocês, aqui no fundo também tá eu coloquei bebidas, os enlatados, macarrão Produto de limpeza aqui nesse cantinho e por cima, ó, biscoito pra não amassar Agora eu vou para as outras seções do supermercado, que são carnes e ovos, né? É, hortifruti, verduras, legumes e também a parte de laticínios, tá? Porque isso tudo é gelado, a gente coloca junto e as verduras e legumes a gente coloca por cima do carrinho para na laçada. Ó, já estou quase finalizando aqui, te mostrar para vocês como é está o carrinho. Olha que carrinho organizado, gente, é Inclusive, encontrei com as promoções um filé mignon, mais de um quilo de filé mignon limpinho, 60 reais. É um preço ótimo. Eu sei que vocês gostam de uma bela promoção, né? Então deixa eu mostrar pra vocês essa daqui, ó. Omo, 2kg, tá? 9,90 a caixa. Aqui bem bom. Eu gosto muito desse sabão em pó aqui pra deixar a roupa bem branquinha. Agora falta só pegar alguns laxinhos ali, iogurte, queijo, algumas coisas assim, e um pãozinho que eu boto também por cima, assim como o ovo pra não quebrar, né? Pãozinho de alho também que tava na promoção, tô levando pro churrasco de domingo, dia tá? Já tá aqui por cima também pra não amassar. E esse e por do sol, minha gente